Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É, esse vídeo aqui é para poder tirar algumas dúvidas de algumas pessoas aqui do canal que perguntaram para mim como saber que o fone está carregando depois depois eu coloco ele no cabo, né? Aqui atrás, aqui no computador ou na caixinha de celular. Depois eu vou explicar sobre isso aqui, beleza? Mas é o seguinte, quando você compra o fone, ele vem todo envelopadinho, né? Tudo enche de plástico aqui em cima também, fechadinho, lacrado dentro da caixinha, né? Assim que você abre ele, tira da caixinha e você remove os lacres que tem aqui nele... Você olha ele aqui por cima, beleza, tá bonitinho. E muitas vezes você acha que só colocando o cabo aqui, né, é, e ligando ele no computador, ele vai estar tá carregando, tá? Deveria ser assim, mas por medida de segurança, a QCY coloca uma coisa para poder interromper o contato ali dos polos do fone. O que, que seria isso? Esses adesivos aqui, ó, tá vendo? Que tá aqui, ó escrito remover em português e chinês, eu acho, né? Esse adesivozinho aqui, ele vem colado justamente aqui nos polos, tá? Do fone, colado aqui. Para justamente aí interromper o contato do polo de dentro do case, esse aqui, tá? Com isso aqui. Porque não se sabe quanto tempo que o produto vai ficar lá na, na loja, lá ou no estoque, onde seja, é, estocado por quanto tempo. Então, para não correr risco de, de viciar a bateria, ou de repente a bateria entrar em modo boot, ou desligar, ou estragar, não sei, tá, vem esse adesivo coladinho aqui para interromper esse contato, então assim que você abrir a caixinha do seu fone e você for botar para carregar, fique atento nisso, beleza, é, tire os fones, remove esse, esse plastiquinho ali, esse adesivozinho ali, bota para carregar, beleza, segunda coisa que o pessoal perguntou bastante aqui, poxa, depois que eu boto para carregar os fones, as luzes vão acender? Significa que ele está ligado? Não, tá? Porque assim que você coloca ele aqui no case, ele apaga sozinho. Repara. Porque daqui a pouco ele vai, vai desligar sozinho. Ó, um já foi, ó, o outro já foi na sequência, tá vendo? Então, praticamente isso. Colocou no case, após uns 10, 15 segundos, ele desliga um sozinho, tá? Não precisa você ficar nessa de que, ah, eu tenho que desligar o fone porque senão vai descer a bateria. Não tem esse problema, tá? Até porque o QCY não tem um sistema interno nele que, que impede de viciar a bateria. Não se preocupa com isso, beleza? É, botei para carregar o fone. De repente, estou usando ele no meu telefone. né Vai parear aqui, quer ver? luzinha azul piscou, está buscando pareamento no Bluetooth. Então, beleza. Digamos que conectou. Aí, tô ouvindo música lá, tranquilo. Não desliguei o fone, não desliguei o Bluetooth. Coloco no case direto, tá? Por algum motivo, não sei porquê. Tá, tá ligado ainda, você pode pressionar aqui o botão, vai ficar mais forte um pouquinho a luz, falar ó. Ó lá, acender um pouquinho mais forte a luz, só desconectar aqui filho. fio, desligou isso aqui já, pressiona aqui, vai ficar um pouquinho mais forte, segura uns dois segundinhos e desliga ele. e solta o dedo, ó. beleza, aqui desligou total os fones, tá bom? Então é dessa forma que você sabe que tá carregando e assim que você desliga ele, ok? Beleza! Tem um macete também aqui, caso você queira saber que está carregando ou não, tá? De repente, é, perdão, de repente você colocou e a luz não está acesa. Dá um toquinho aqui, ó, no fone aqui, ó, tá? Aqui de levinho assim, só para saber que está fechado o contato ali, ó, no pó. Então, beleza, feito isso aqui, está carregando perfeitamente. Agora o case, como que eu sei que o case está carregando, tá? Ou como que eu sei que os fones estão carregando. Estão carregando simultaneamente, tá legal? Assim que você colocar o cabo de carregamento nele aqui, percebe só, preste atenção, ele vai acender uma luzinha verde aqui na frente, tá vendo? Hoje pela manhã eu utilizei só o fone do lado direito, que é esse aqui, tá? Só o do lado direito. E aí, logicamente que eu usei mais ele, gastou mais bateria dele. A luzinha do lado dele vai estar tá piscando, tá vendo? Digamos que eu usasse os dois lados, tá? As duas luzinhas iam estar tá acesa. Ou então, uma luz ia ficar acesa totalmente e outra piscando. Tá, isso significa que um lado já está carregado, que é esse aqui, ó. Tá, ele vai ficar acesa por um tempo, depois ele vai apagar tranquilamente, sem problema. Beleza, esse aqui piscando, sinal que está carregando. Esse aqui que estava em uso, tá vendo. Após ele carregar, ou as duas vão ficar acesa direto, ou as duas vão apagar. Beleza, ah, mas o meu tá piscando. O meu tá apagado cara, não preocupa com isso, tá? Só de você é, fazer esses testes que eu falei para você aqui, você já consegue conferir se o seu fone tá, tá bom ou se tá ruim, tá bom? Mas isso aí, de estragar o QCY, é muito difícil. Esses fones aqui são muito resistentes, é, a bateria dura muito, é uma bateria absurda em questão de durabilidade, tanto do case, tá? Que aqui são 800 mAh, dá para seis cargas completas, quanto também dos fones, tá legal? Do próprio fonezinho falando sobre ele. É, de, uso, de uso contínuo, você consegue aí usar por 4 horas, tá? 4 horas contínuo tocando música, com grave, jogando, fazendo o que for. 4 horas contínuo você tem aí, beleza? Então, você tem um total aí de 7 recargas. Uma do fone e mais 6 é, aqui, beleza? E vamos também aquela dúvida sobre a caixinha de carregador de celular. Se eu posso usar ou não, beleza? Bom, desde que seja uma caixinha de carregador original de algum telefone, seja Samsung, LG, Motorola, beleza? Essa aqui é da LG, como você pode ver aqui. Ó. Então, não tem problema algum se eu conectar aqui o meu USB do fone, colocar na tomada e colocar aqui para carregar, beleza? Até porque a amperagem que vai sair do carregador, ela é compatível com a amperagem que vai receber o case, tá? Não vai fazer mal nenhum. O que você tem que ficar atento é se, o, se a caixinha de carregador... É xing-ling, se é falsificada, se, é um, se é um carregador turbo falsificado, aí sim você tem que ficar preocupado. Agora, fora isso, cara, tranquilamente, tá? Ou no, na, na porta USB do computador, ou aqui, numa caixinha de carregador, que eu acho mais bonitinho, fica melhor, mais prático, põe na tomada, põe ele em cima assim, ó, né? na tomada, fica tranquilinho. Beleza? Acho que esse vídeo aqui é, deu para ajudar você a tirar suas dúvidas aí. Né, matar sua curiosidade também em questão de usar ou não caixinha caixinho de carregador. Mas é isso. É, essas são as dicas aí para você, beleza? Se caso você está procurando um fone para poder comprar aí, bom, barato, com a qualidade de som perfeita, cara, estou para te dizer que o QCY T2C vai te atender legal aí, tá bom? Então o link desse aqui, desse aqui não, porque esse aqui é meu, mas da loja eu comprei o um QCY original, que é esse aqui. Está aqui embaixo na descrição, você pode clicar ali e ter acesso à loja lá, de vários é, modelos diferentes também, caso você queira, beleza? Então eu fico por aqui nesse vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!